galerinha beleza chegando aqui esse momento montanha né acho que é acho que é tanquinho é, tanquinho. é a placa tem antenas lá em cima queria ver como é que sobe de vontade tem alguma pista aí que vai vai margeando aí essa essa montanha a gente conseguir chegar lá no, no topo candeal a 18 quilômetros é bonito Riachão do Jacuí, cap engrossinho do fim tanquinho sempre, seguindo direto. Ok. É, exatamente, tanquinho. Eu amo tanquinho. Só que não gosto não que chame de tanquinho de feira. Parece que em algum momento tanquinho já pertenceu à feira. Não, tenho certeza, me corrijam, se eu estiver errado, coloquem aí nos comentários, mas eu ouço muito tanquinho de feira, não sei se é isso mesmo, acho que tanquinho lá, é cidade de feira é outra. Tá ok, Para do lanche, Se sei lá, feio velho. 11 h 55 5 para meio dia, rodamos 158 km praticamente metade do percurso correndo bem, tudo indo tudo nos conformes é isso aí na é energia, o que é um gerador? Parece um trio elétrico. um pequena viseira vai entrar um ar frio esse quebra-mola feio do caralho saímos de tanquinho estamos característica da região que nós estamos indo, é as montanhas, né? É a região da, da Chapada. Então tem aquela espinha né, de cadeia montanhosa no meio. É por de caminhão. A ah, macete que eu já peguei é, se vem caminhão, velho, afasta. Porque essa porrada do deslogamento de ar faz uma treme toda. E a treça com o baú ela tende a chimar pra caralho. Velho. Chima muito, muito, muito mesmo. Não dá nem pra brincar de soltar o guidão aqui que ela parece que tem partes, mas treme toda. meus queridos, <risos> vou parar por aqui porque é isso aí velho, reta pra caramba, não tem muito que gente mostrar não Mas quando tiver algo interessante a gente para e filma tá bom? Vejo vocês trava aqui pro automático passar a carreta né pra não capotar Pronto. Tchau tchau